Alô, alô, alô galera do canal, tudo bem com vocês? Atendendo a pedidos no vídeo de hoje, eu vou estar tá ensinando vocês a comprar a moedinha aí que tá hypada aí, né, a Meta Hero pelo celular, tá bom pessoal? Primeiro de tudo pessoal, vocês têm que ter o cadastro na Gate.io, tá? Gate.io, é, você pode baixar esse aplicativo aí, ó, vocês podem ver aqui no meu canto esquerdo de cima para baixo é a segunda, gate Hill. Então, como que a gente faz? A gente tem que ter dólares na gate Hill. E como é que eu faço? Então, vamos ver como é que a gente faz. Eu já tenho um cadastro na gate Hill, vou entrar aqui não, na gate Hill, tá? Você vai entrar, vai estar tá nessa tela aqui, você faz o seu cadastro, bonitinho. E após você fazer o seu cadastro, você vai vir aqui em carteira, aqui embaixo, pessoal, no canto. Inferior direito tem carteira, você clica nela. E aqui, pessoal, nessa tela aqui, ó, eu já tenho alguns dólares, mas eu vou ensinar vocês como que vocês vão mandar dólares para cá, tá? Então, você vai vir aqui, ó, em depositar, essa primeira aqui vermelhinha, ó, depositar. E aqui, pessoal, vocês vão digitar o SDT, o SDT, Tether, né? Você clica aqui, aqui, pessoal, nessa tela, você vai escolher qual rede você quer usar. Ó. Então, pessoal, eu vou estar tá escolhendo aqui, ó, a rede aqui, ó, da Tron, tá bom? Ó, Tron TRC20. E aí, pessoal, eu vou clicar em copiar o endereço da carteira. Pronto. Agora eu já copiei o endereço da carteira aqui da gate.io e eu vou lá na Binance, tá? Quem não tem cadastro na Binance, tem vídeo aqui no canal mostrando como que faz. Cadastro na Binance, é bem simples e é muito fácil você mandar reais para cá, mandar com o seu cartão, é muito simples, tá? Tem vídeo aqui no canal. Então, vamos lá, pessoal. Ó, aqui no canto inferior direito também, pessoal, tem aqui, ó, carteira. E aí, você clica em carteira. Aí, você vai clicar aqui, ó, pessoal, nessa tela aqui, ó, você vai clicar em saque, tá? Clicou em saque aqui, pessoal, você vai digitar aqui, ó, é, qual a moeda que você quer sacar. Então, eu vou clicar aqui, ó, é USDT. Pronto, tá aqui, ó. Então, vocês podem ver que eu tenho algumas USDTs aqui. Eu vou mandar um pouquinho para lá. Então, vamos lá. E aqui, pessoal, você vai colar o endereço. Você cola o endereço lá da Gate.io. Colei. Aqui a rede. Você vai escolher a mesma rede que você escolheu lá na Gate.io, que foi a rede da TRC20, né? Da Tron. Pronto. Vai cobrar um dólar, tá? para estar tá fazendo essa transferência. E eu vou clicar em confirmar. Agora eu vou subir aqui, pessoal. E aqui vai perguntar quanto que eu quero mandar. Pessoal, eu vou mandar 30 dólares, tá? 30 dólares. Pronto. 30 dólares. É o que eu vou mandar pra lá. Tá aqui, ó. Vocês já viram aqui embaixo que ficou 29? Porque um dólar é da taxa de transferência. E vou clicar aqui em saque. Aqui ele vai pedir para confirmar, eu clico em confirmar. Agora ele vai pedir os códigos de segurança, normal do celular e do e-mail, que na Binance se cola aqui, ó, código do e-mail. E agora eu clico em, em enviar. Pronto, o saque já foi feito, pessoal. Agora a gente vai ter que aguardar cair lá na Gate.io, tá? Leva alguns minutinhos aí, não demora muito, é rápido, a rede da Tron. RC20 é muito rápida, tá? Então, pessoal, eu vou clicar agora aqui, ó. Na gate.io, vamos voltar na gate.io, tá? Voltei aqui na gate.io, agora já fiz tudo aqui e vou esperar cair aqui, ó. Vocês podem ver que eu tenho 16,56 um 16 e 56, tá, pessoal? Que é do que? Eu clico aqui em conta e spot, vocês vão ver o que, que eu tenho. Eu tenho aqui, ó, AXS. Tenho aqui algumas USDTs, ó Tem 3,57 Então quando cair as outras USDT Eu vou ficar com 33 USDT, né? Por aí E aqui tem 3 dólares de Bitcoin também E aí, pessoal Essas outras moedinhas aqui, pessoal É que eu fiz compras, né? E aí ficaram alguns restinhos delas aqui também, tá? Então é isso, tá? Vamos aguardar cair aqui Olha aí pessoal, acabou de cair, tá? Após a gente atualizar aí, ó Vocês podem ver que eu fiquei agora com 32 dólares, né? Então agora vamos comprar a Meta Hero Como que você faz? Vamos voltar aqui em cima Vamos clicar aqui, pessoal, em câmbio Clica em câmbio Ó, já tá Meta Hero Mas se não tiver, pessoal Vamos imaginar que tá outra moeda aí Se não tiver, pessoal Aqui, Meta Hero Você clica aqui em cima da Hero e aqui nessa lupinha aqui, ó, pesquisar, você clica e aqui você coloca, né? É Hero, que é de Meta Hero. E aqui, pessoal, tem duas opções, comprar com SDT ou com Ethereum. Como a gente tem o SDT, vamos clicar aqui. E aqui, pessoal, nessa corretora, você escolhe limitar a ordem, tá? E aqui nesse segundo campo, você clica aqui, ó, é... No valor que você quer tá comprando, ela tá valendo aqui, ó, 0,040349, tá? Você clicou aqui nesse valor, vai ficar o mesmo valor lá. Aí você clica lá, você coloca aqui o montante que você quer comprar. Eu nunca indigo você comprar 100%. Sempre compa, façam compras fracionadas, tipo, compre 50% agora. Aí amanhã, deu uma caidinha, você compra mais 100%, mais 50%, entendeu, pessoal? Nunca comprar os 100%. Então, eu vou comprar aqui, ó, é 50%. Aí, aqui, pessoal, você vai clicar em comprar e depois confirmar. Ele vai pedir a senha de segurança, né? Vamos lá. Coloca a senha de segurança e confirmar. Olha aí, pessoal. Olha aí, já fizemos a ordem, né? Já criamos a ordem e vamos ver se ela vai finalizar a compra aí agora. Então, vamos ver aqui, pessoal. É... Ela está em 40349, vamos aguardar aí a compra ser feita, a gente comprou um volume de 426.758, é, vamos atualizar aqui, ordem, a ordem foi criada, agora vamos aguardar a ordem ser concluída. Vamos aguardar aí. Você olha aí, pessoal. Já foi ó. A compra já foi feita ó, porque sumiu daqui a ordem. Ó, então vou clicar aqui em carteira. Vou atualizar. Vou clicar aqui em carteira e vocês já podem ver aqui, pessoal, que eu já tenho o que aqui ó 17 e 34 USDT, né? Por quê? Porque eu comprei a metade. Vocês viram lá, né? Comprei a metade, não comprei 100%. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero ter ajudado vocês aí, tá? É, qualquer dúvida, deixa uma pergunta aí. Um forte abraço a todos, fica com Deus e tchau, tchau. Fui!